É, meus amigos, nós estamos aí no final de 2021 e com a chegada iminente de 2022 nós temos grandes jogos para serem lançados aí já no início do ano E um deles é o nosso sedoso Horizon Forbidden West jogo que eu tô muito empolgado Já fizemos vídeo aqui no canal para vocês trazendo mais algumas informações e tudo mais Acerca que eles vão lançando coisas pra gente do jogo, né, novidades e tudo E hoje não é diferente, pessoal, porque eu tenho mais algumas informações do jogo para poder trazer para vocês Junto com novas imagens do um negócio que só deixa o hype cada vez mais lá em cima Então é sobre isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje Saudações delícias, eu sou Caio Nobre Vamos para mais um vídeo de Horizon Forbidden West Nesse canal delicioso E já aproveita poder deixar o seu likezinho Se inscrever no canal e ativar o sininho Para não perder a notificação dos próximos vídeos pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem Vocês não recebem os nossos vídeos Então vamos lá pessoal, eu vou trocar minha tela aqui Para vocês começarem a ver comigo Juntinhos estas informações Do PSXBR. Né, que eles trouxeram lá de uma página do Reddit e tudo mais e a gente vai comentando aqui, vai lendo e comentando um pouquinho, beleza? Aqui estamos na página dos caras, como vocês podem ver, ó Eles comentam aqui, ó Como revelado ontem, Horizon Forbidden West é capa da nova edição da Game Informer Ou seja, a gente pode esperar bastante informação sobre o jogo nesse mês Porque a Game Informer, quando eles pegam um game para poder fazer cobertura assim Ainda mais quando ele tá próximo do lançamento Costuma ter muita coisa da hora saindo por lá Então, assim que for saindo, a gente vai trazendo aqui no canal para poder mantê-los bem informados, pessoal Mas vamos lá, ó Eles trouxeram, além de algumas imagens que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Algumas informações a mais que eles pegaram do Reddit Como vocês podem ver aqui, ó, o site do PSXBR Se vocês quiserem dar uma acompanhada lá Que é um site de notícias muito da hora Que traz muita coisa interessante aí sobre o mundo dos jogos E vamos aqui com os primeiros tópicos Pessoal, ó, eu vou lendo cada um deles pra vocês Na íntegra e a gente vai comentando um pouquinho Vamos lá! Existem seis caminhos de estilo De jogo diferentes, cada um com cerca De 20, 30 habilidades cada Os seis estilos de jogo são Warrior, que são ataques corpo a corpo Trapper, para poder colocar armadilhas, Survivor Survivor, que é saúde e recursos Infiltrator, que é furtividade Hunter, que é ataques à distância E Machine Master, que é poder hackear as coisas e tudo mais Você pode misturar e combinar como quiser E não precisa escolher apenas um Cada árvore tem seu próprio movimento valor exclusivo Isso aqui tá mostrando pra gente um vislumbre De como é que vai ser a nossa árvore de habilidades Que a gente vai poder desenvolver a Eloy Muito mais do que no primeiro jogo Como a gente pôde ver aqui nesse texto, né? Interessante pra caramba para poder ter uma dinâmica de gameplay muito muito mais diferenciada e abrangente para quem curte esses estilos aqui que eles mencionaram. Próximo aqui, galera, ó. Exemplos de habilidades mencionadas incluem uma habilidade que adiciona regeneração de saúde passiva. Além disso, certas habilidades permitem que você coloque vários pontos nela para aumentar a sua eficácia. Isso aqui é interessante pra caramba. Aprimorar o traje também pode aumentar ainda mais as habilidades. Algumas armaduras de nível superior podem aumentar as habilidades em até 300% caraca então se a gente pega alguma habilidade para poder utilizar contra os nossos inimigos dependendo da armadura se a gente tiver sorte e explorar os lugares certos encontrar os segredos e tudo a gente pode dar um up muito mais absurdo nessa habilidade ainda da hora mano da hora além da gente poder colocar mais pontos de habilidade em uma única habilidade que a gente já tenha ativado, vamos dizer assim, né? Lutar ao lado de NPCs acontece com mais frequência e agora eles podem, às vezes, jogar munição para você. É verdade, no primeiro Horizon, lá no Zero Dawn, a gente tem algumas missões que a gente joga com alguns NPCs, mas sendo bem sincero, eu, pelo menos na minha jogatina, eu não senti tanta diferença assim em termos deles me ajudarem. Mas da forma como eles estão falando aqui, eles jogarem até munição pra gente vai ajudar Pra caramba, mano Prosseguindo aqui, pessoal Brittle's Back podem desenterrar refugo E embebê-lo com material elementar E em seguida jogá-lo no jogador Eu acho que eles estão mencionando aqui Um tipo de bicho diferente Uma máquina que a gente vai enfrentar Que pode desenterrar esse refugio que eles estão falando aqui Colocar material elementar nele e jogar na gente Eles não especificam o tipo de material elementar Pode ser que ele possa usar fogo, gelo, veneno Alguma coisa do gênero, entendeu? É variado, pelo menos é o que eu acho, né? A cinemática foi totalmente atualizada com as novas animações faciais e captura de movimento Da hora Porque no Horizon Zero Dawn Por mais que o jogo seja incrível e muito bonito né, A gente pode ver que nele tem umas expressões faciais Que são meio esquisitas Eu acho que vocês concordam comigo nesse ponto aí, né pessoal Flechas de ácido agora existem Presumivelmente o ácido é agora um novo tipo de elemento Interessante Ácido faz o quê? Pode derreter ferro, mano Dependendo da potência da parada Isso aqui vai ser interessante de se utilizar com os inimigos também Fala que a Petra está de volta Cara, eu não tô lembrando Eu tava lendo isso daqui Eu não lembrei desse personagem, cara Eu preciso rever Eu depois vou dar uma pesquisada no Google para poder relembrar quem que é Petra Vocês podem colocar nos comentários também, viu, pessoal? Vamos lá, ó, prosseguindo que tem mais uns tópicos aqui, ó Novo conteúdo paralelo conhecido como postos de combate Podem ser encontrados nas cidades Eles oferecem desafios para testar suas habilidades E ensinar-lhes novos ataques de combinação corretiva. Corpo a corpo e como encadeá-los. Interessante essa parada dos postos de combate aqui, hein? Legal, cara, pra gente poder testar essas habilidades e tudo As missões paralelas têm recompensas melhores Para ajudar a torná-las mais significativas para os jogadores Portanto, é mais provável que você obtenha itens legais Como novas armas ou armaduras ao completar missões paralelas Ah... Isso daqui de fato é bastante interessante Porque tinha algumas missões no Zero Dawn, pelo menos Eu gostava de fazer secundárias, tá? Não vou mentir Algumas tinham umas historinhas muito bacanas que eles contam pra gente e tal Mas realmente chega num ponto quando você tá bem avançado no jogo que fica um pouco maçante vamos dizer assim isso daqui é um incentivo a mais para a gente poder fazer essas missões né nova mecânica workbench que é da mesa de trabalho né é onde você vai para atualizar armas e armaduras há um foco maior em exigir peças de máquinas nesse jogo olha então sempre que você atualiza quase sempre precisa caçar por uma peça de uma máquina específica ou seja eles vão complicar um pouquinho essa dinâmica aí de você conseguir equipamentos aí das máquinas e tal para poder reforçar o que a Eloy utiliza de armas, armaduras e tudo De uma forma que você vai precisar caçar um pouco mais Tinha certos itens Que quando eu tava jogando o Zero Dawn Que eu nem imaginava que eu tinha De tanto ficar luteando, matando inimigos no meio do caminho e tal Que quando eu ia fazer certa coisa Eu comprar certa armadura já tinha Então é que eles devem tornar isso mais escasso para poder forçar o jogador a caçar mais Isso é interessante, cara A atualização é explicada resumidamente Por exemplo, o Common Ball tem três níveis de atualizações Cada vez que você o atualiza na bancada de trabalho As estatísticas ficam melhor e você pode desbloquear um novo tipo de munição, por exemplo, atualizar o arco comum permite usar flechas ácidas, portanto, parece que em vez de comprar a nova raridade de arco para acessar novos tipos de munição como você fez em Zero Dawn, agora você pode atualizar as armas para aumentar as capacidades de munição, vamos prosseguindo aqui pessoal, vamos lá, hein? já está acabando, trajes podem ser atualizados de 3 a 5 vezes, caraca, atualizá-los melhora as resistências e também o aumento de habilidade que ele fornece, por exemplo, se você tiver uma armadura que melhora a habilidade de regeneração saúde passiva ela aumenta em uma porcentagem adicional uma nova NPC chamada Alva se torna amiga de Eloy no oeste proibido supostamente Alva é membro de uma nova tribo misteriosa olha rapaz isso daqui ó pode ser uma inclusão bacana na história até mesmo principal vai que essa menina que eles estão comentando a Alva né ela é de uma tribo rival ela fica amiga da Eloy e tudo mais ela não sabe exatamente muita coisa sobre ela e depois mais para frente na história né, no enredo, ela descobre que ela Faz parte da tribo que eles estão combatendo Porque parece que eles vão combater sim Uma tribo nova, como a gente viu no trailer de gameplay Do jogo, né? Então, caramba Isso aqui promete e deve Mexer com as emoções da nossa querida Eloy, hein? Olha só, rapaz. Mas assim, pessoal Bastante interessante essas informações que eles Pegaram aqui do Red, entendeu? Muita coisa Legal mesmo, assim, pra gente poder Conferir e também utilizar Dentro do Horizon. Dá pra ver que eles Refinaram bastante se comparado ao Zero Dawn. E eu só fico mais hype Pra poder ver esse negócio Mas vamos lá, galera Antes de encerrar Nós temos aqui algumas imagens também, ó Como vocês podem ver Da nossa querida Eloy Numa taverna aqui Com a sua armadura e tudo Os gráficos estão muito impressionantes Eu acredito que isso aqui vai ser nível de gameplay mesmo Então tá com uma pegada um pouco mais artística A gente pode ver um pouco de tinta aqui e tudo mais Mas eu acredito que pelo que a gente viu lá naquele trailer de gameplay Que eles lançaram pra gente de 16, 12 minutos Não lembro exatamente Eu acho que vai ser mais ou menos nesse nível aqui, viu, cara? Vai ser muito foda Ainda mais com o poder do Playstation 5, mano Vamos lá para a próxima imagem, meus amigos Nós temos aqui agora, em termos de gameplay também, eu acredito Apesar de uma pegada um pouco mais artística, como eu comentei na imagem anterior Mas aqui nós temos um vislumbre das vilas que a Eloy vai explorar e tudo mais Os mercadores que a gente vai poder, provavelmente, comprar itens aí Novos itens, né? Armas e armaduras Muito da hora, gráfico novamente muito bonito é, A Eloy também está linda e maravilhosa, né, meus amigos? Vamos combinar, né? Vamos combinar, muito bonita a menina E a próxima imagem aqui, pessoal, que eu tenho para mostrar para vocês Ah, rapaz... Esse tipo de ambiente aqui, ó. Esse tipo de vislumbre que nós temos é impressionante já no Zero Dawn. Imaginem no Forbidden West, do jeito que a gente tá vendo aqui, com os gráficos aprimorados. Eu acho que até mesmo no PlayStation 4, mano, o negócio vai ser muito bonito. Por mais que seja a geração anterior, eles devem levar o console ao limite aí para poder entregar gráficos de ponta, até mesmo no Play 4, pra gente. Olha só que coisa maravilhosa, rapaz. O negócio é muito foda. E aí, nós temos mais uma imagem. Aqui a gente tá vendo a Eloy numa uma espécie de elevador, vamos dizer assim Eu vou chamar de elevador mesmo Onde esse personagem aqui vai levar ela de um ponto a outro Mas a ambientação novamente chama atenção aqui, né pessoal? Não tem como, velho Olha só que coisa mais maravilhosa a ambientação aqui no fundo As árvores, o rio correndo aqui no fundo Esse marrom aqui das pedras Nossa, é muito da hora Tá muito bonito esse jogo, na moral E nós temos mais uma imagem só Antes de encerrar aqui, meus amigos Que é dos inimigos padrão Olha só, eu esqueci, acho que são observers, né? Observadores, aquelas máquinas iniciais que a gente enfrenta, logo no início da jornada Lá no Zero Dawn, aqui eles estão um pouquinho Diferentes né galera, olha pra você ver, eles estão com o olho Aqui num formato mais de traço Ao invés daquele negócio redondo que a gente tinha né Parece que eles estão com umas carapaças Um pouco mais fortes, será que eles evoluíram Essas máquinas de alguma maneira? Os postos As estações lá que construíam máquinas E tudo, será que elas deram uma melhorada? São perguntas aí que a gente deve ter Respostas no próximo jogo pessoal, mas Então é isso meus amigos, essas foram todas As informações e novas imagens do Horizon Forbidden West que eu trouxe aqui pra vocês, espero Espero que vocês tenham curtido, eu tô muito no hype desse jogo E agora eu quero saber de você, querido espectador O que, que vocês acharam aí De Horizon Forbidden West Essas novas informações e imagens também Comentem embaixo, eu vou adorar a opinião de cada um de vocês E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho Se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal eu Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês Até mais, é? Fomos, galera!